Uh, europeias, que estão é sendo muito mais investidas do que é hoje. O CEO da, da ESCOLA uh, vai mostrar um pouquinho do que a gente está tentando fazer no Brasil, mostrar um pouco das nossas facilidades, como a gente trata a, a qualidade, os, contro os controles de processos, etc. Para a gente, assim, ir fechando né, todo esse ciclo né, que começou lá quando ele vem vindo para que a gente consiga também esse padrão aqui. De... Obrigado a todos. E a primeira regra que a gente se colocou eh, entrando no mercado foi, foi essa pergunta. Nós queremos ser uma alternativa ou um diferencial? Porque eh, esse coro não está aqui para pintar sobre o okay, ou preto ou outras coisas, mas a gente está aqui para fazer algo de diferente. Como Jorge lembrou, Classe 2 fomos nós fazer no Brasil, eh, recentemente, com um parceiro que deu a nossa confiança, que é a fala. Eh, somos duas empresas que se juntaram eh, para criar a A FV eh, pinta por ano 25 mil toneladas de alumínio eh, na Itália. E destas 25 mil toneladas, que é um volume considerável, considerável 12 mil são efeito madeira. 80% do nosso uh, faturamento é madeira, é efeito madeira. Okay. E a SATA, conhecida mais como Trevisan, é a, o líder mundial de equipamento de pintura eletrostática. SATA oferece equipamentos que trocam a cor em 3 minutos e 40. É a cidade de, de, de produção em São Paulo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 E essas suas as novidades, EasyColor vai ser breve, provavelmente em 10, 15 dias, isso depende de pessoa aqui, Daniel, <risos> é. é. a gente irá receber é, os sigilos da Qualicot, da Qualicot necessária. sai, que então, eu posso dizer que a EasyColor faz a qualidade melhor do Brasil, isso seria extremamente errado, eu quero que seja o um terceiro a dizer isso, então eu não posso ser o controlado, Ok e eh, ser controlador no mesmo tempo. Mas agora vai ser a segunda fase receber a qualidade que hoje a CBA já tem. Eh, mas somos os primeiros a oferecer um seguro na pintura. Etapa foi receber a certificação da Qualic. A Segunda etapa é o seguro. O seguro, neste é caso geral, protege de FV na Itália. E conseguimos convencer eles a vir para o Brasil a reconhecer a nós também um seguro. Mas eles colocaram uma ginecórdia, ou seja, vocês vão receber a nossa proteção só se não se certificar com qual é o Qual é o nosso futuro? Bom, achamos que o Brasil tem pessoas que querem mudar, que quer fazer crescer este país, ao contrário dos políticos. O mais importante nessa etapa é investir em qualidade. Okay. O que eu torço muito é que todos, todos os meus concorrentes aqui no Brasil se certifiquem qualificado.